O que é isso irmão? É um filme que eu encontrei, mas você não pode ver, é muito assustador. Ah, vamos lá irmão, eu posso te provar algo assustador. Ah é, então prova. Hum. Ah, as janelas podem se mover. O que? Eu eu posso te provar. Quando eu estou debaixo do meu cobertor quentinho, as janelas se movem mesmo quando estão fechadas. Uh, isso não muda o fato de a resposta ainda ser não. Seu medo!